Acompanhe comigo a trajetória de uma pessoa desde o momento em que ela passa no vestibular até quando chega à aposentadoria. Eu não tenho uma foto de quando passei no vestibular, mas com orgulho mostro a foto dos meus filhos quando eles passaram no vestibular. A nossa trajetória no mercado de trabalho é muitas vezes bem parecida. Você deixa de ser estudante para ser estagiário. Meu primeiro estágio foi no escritório de contabilidade, eu não gostava quando me chamavam de estagnário. Acho que naquele tempo eu sofria bullying, mas não sabia o que era isso. Hoje os ambientes de trabalho são melhores. Gostei desse sorriso. Sorriso de quem passou na peneira e conseguiu seu primeiro emprego. Como seria bom se já no primeiro emprego, lá no início da carreira, oferecessem educação financeira. Eu trabalho para algumas empresas que oferecem educação financeira para os menores aprendizes, estagiários, para todos os colaboradores. Isso é mais que ser um patrão, um chefe ou um mentor. Isso sim é amar o próximo. Lembra de quando recebeu a sua primeira promoção? Vai ganhar mais. Seu salário aumentou. Eu já passei por isso. E quando meu salário aumentava, minhas despesas também aumentavam. Confesso que minha vida seria melhor se quando comecei a trabalhar eu tivesse tido educação financeira. Sempre oriento os gestores para que proporcionem um ciclo de palestras visando atingir todos os colaboradores, seja para os que estão começando, para os que têm mais tempo de empresa, para os que estão endividados, para os que não estão endividados, para os equilibrados, para os investidores ou para aqueles que vão se aposentar. A vida é um livro que estamos escrevendo. Procuramos nos proteger de quase tudo. Cuidamos da saúde, cuidamos da formação, da profissão, da alimentação, de emagrecer, de parar de fumar. Mas nem todos dedicam tempo para cuidar das finanças. É preciso saber viver o presente sem deixar o futuro de lado. Quem não deseja aprender a melhor forma de se gerenciar as finanças pessoais? ou aprender sobre investimentos, rentabilidade, riscos, pré-aposentadoria. Quando ministro a palestra inteligência financeira, até os mais sábios veem que não sabem tudo. Eles agradecem os gestores pela oportunidade que foi dada. É comum os participantes fazerem um gesto, como quem diz, abriu minha mente. E falando em abrir a mente, olhe para essa imagem como se fosse você naquela cadeira. Você consegue se ver nela? Esse dia chegará para todos. É a tão sonhada, e por que não dizer preocupante, a aposentadoria. Eu desejo que nesse dia você tenha cuidado da saúde, dos relacionamentos, das finanças. Somente assim você vai poder curtir a aposentadoria. Eu gosto do que eu faço. E quando tem a oportunidade de conhecer um gerente ou diretor de RH interessado, dedicado, à frente do seu tempo, apresento mais um dos pilares da qualidade de vida, a educação financeira. Esse benefício o colaborador levará para a sua vida, para a sua família, tendo a oportunidade de melhorar a qualidade de vida presente e futura. Engana-se quem pensa que a educação financeira é somente para endividados, é para quem ganha o primeiro salário, para quem tem sonhos e deseja realizá-los, até para futuros aposentados. Esse sou eu. Continuo atendendo empresas interessadas em fazer um programa interno exclusivo de educação financeira para os seus colaboradores. Deus te abençoe. Abraço. Altemir Farinhas.